Sua. Ô César, você tem quantos anos? Eu fiz 40. Já? Já. E tem quantos anos que você usa a cadeira? 19. Então você tá no. Meia vida andando e meia vida? Meia vida empurrando. E como é que você conseguiu empurrar a cadeira? O que foi com você? Como eu consegui o quê? Como que você. Por que você ficou na cadeira? Por que eu fiquei na cadeira? É. O que aconteceu? É. Foi acidente de carro. E você perdeu a perna? Foi mais erro hospitalar. Na época colocaram fixador errado, quebrei os dois fêmeas, colocaram fixador errado. E eu acabei ficando ficar muito tempo na UTI, peguei o um fixo hospitalar, e que amputar. Amputou uma só? As duas. As duas. As duas. E onde foi o seu acidente? Foi aqui de frente Castelinho. Na rotatória. Você estava de... A gente estava no Opala, eu estava de passageiro com um amigo meu. Você que sofreu mais? Não, infelizmente eu perdi esse amigo. Ele faleceu. O nome dele? Chamava Cláudio. Cláudio. Então você estava na flor da idade, ele também? Estava, nós tinha a minha idade, na época a gente tinha 21. Vocês eram parentes ou só amigos? Amigos, a gente trabalhava junto. Você sempre trabalhou na indústria, né? Eu trabalho na parte de cosméticos. E agora você está fazendo? Agora eu não faço nada eu consegui aposentar por invalidez, né? Aí eu não posso trabalhar, né? Pode registrar. Ô César, vocês são quantos irmãos? Sou e mais um. O nome dele? Meu irmão chama é Tiago. Tiago. Agora, a, a, a vida, fala pra mim, o que é a vida sobre a cadeira? É, é um desafio, né? Ah, a gente vai aprendendo coisa nova cada dia, né? Vai aprendendo, se vira, vai se adaptando a... À... As coisas, o lugar, né? Eu tava vendo você atravessar ali e filmei a sua travessia. Demorou, tá? né? é Demorou bastante, mas... E é muito movimentado. É, e é complicado. Andar de cadeira é complicado, né? É. A cidade... Aqui, esse calçado daqui é muito ruim. Assim, o pessoal não respeita muito, né? É muito... Muito correria. Dá atenção. Nós estamos aqui em frente a... A Toyota, Major uh... Champagnat. Champagnat, Avenida Champagnat, você tá indo lá para o aeroporto? É que é no Alvorada. Oh, é, mas você vou passar um colega meu ali embaixo. Você você exercita bem? O corpo, é, né? eu vou, eu vou sair mais sim para se as quero... a cabeça, né? Para tocar a vida para frente, é não para parar, não, né? E eu sempre no mesmo lugar lá, moro no Alvorada. Ainda no Alvorada. Eu já estive lá na sua casa. Conversava. Eu lembro que o senhor passava muito de frente à minha casa ali, né? Conversava. Eu tenho 33 que estou de cadeira de rodas. A gente vê uma mudança muito grande, até na cabeça da gente, né? É. O aspecto de aceitação, né? O, o senhor tempo... morava aqui pra baixo. Aqui eu tá? moro aqui pra baixo, aqui, né? Aí eu tenho a minha luta lá e o meu... meu trabalho, o meu espaço ali. É. Aí ele vai tocando, né? Vai aprender coisa nova cada dia, né? Eu tô chegando lá em casa. Se você quisesse, eu ia mostrar pra você uma adaptação que eu fiz em banheiro. Hum. Tá, mas eu, sabe que não tem tempo, né? Senhor? Agora, o tempo seu. Entendi. Porque você podia passar lá em casa, eu ia mostrar pra você ver o banheiro, ah. é. Parece que o falou que tava fabricando os é, corrimontes. Apoio. Mas apoio, né? É, barra pra banheiro, pra deficiente. Coisa boa. vocês hum. então, César, é isso aí, a vida. Amanhã não vou ter eleição. Então, de novo. A, a Alexandre e, e Flávia. É. Eu vou ficar com ele. É, não... vamos ver. Fazer o quê, né? Não tem muita escolha, né? É. eu tô, tô esperando aí uma mudança boa. Ó, um abraço. vou pegar aqui imagem aqui da Toyota. Aí. Vamos ver o que, que vai dar. O professor professor Everton que é o vice dele, é uma gente muito boa a gente tem sempre ter esperança vai melhorar, né? vai melhorar aqui, cozinha da fazenda Hã? cozinha da fazenda isso aí, ó